Você estuda, estuda, estuda, estuda, lê, fica parecendo aquele japonês abrindo assim ó, o livro, trazendo conhecimento, mas parece que a matéria não entra na cabeça. Então eu vou deixar uma dica poderosa para você, é só você fazer o chá da erva que eu vou falar para você hoje para conseguir memorizar tudo com mais facilidade. Gente, hoje a gente vai falar de uma erva que eu gosto bastante, é chamada alcaçuz, alcaçudes, que nem eu costumo brincar com o pessoal aqui. É uma plantinha meio lascada, lascada porque é na forma de lasca né, não estou falando coitado da plantinha não. Mas o alcaçuz é uma planta também conhecida como regalis e também raiz doce. E o alcaçuz ele é muito utilizado desde a antiguidade para tratar vários problemas de saúde, então ele é usado para combater, eliminar fungo, bactéria, tratar, ele é usado como antioxidante também e estimulante do sistema imunológico. Ele tem muitos usos, né? Quanto à fitoterapia dele, fitoterapia, Luiz, o que, que é isso? Defina, por favor. Fitoterapia é quando a gente usa a parte é, física, né? O corpo da planta para processar aquilo e extrair os princípios químicos da planta, compacta aquilo na forma de um comprimido ou então coloca numa cápsula. Eu vou ingerir com uma água, com um café, com um suco. E aquilo vai agir no meu estômago, derreter, e a parte química da planta vai entrar no meu corpo físico. Isso é fitoterapia. É eu usar algo químico da planta e ingerir na forma de cápsula ou de um chá mais concentradão é, para eu equilibrar o meu corpo físico quanto né, as partes químicas da planta. Isso é legal? Depende. Depende da quantidade que você usa, depende da, da necessidade que você tem, depende da sua vontade, né, daquilo que você quer tratar. Você quer tratar o corpo físico? Beleza. Mas tratar não é eliminar a causa daquele sofrimento, né? É tratar a causa daquela dor. Por quê? A fitoterapia, quando a gente extrai o princípio químico da planta, não necessariamente aquilo vai ter a profundidade para agir no campo emocional, para agir no campo mental, nem no campo espiritual, que quando estão em desequilíbrio, vão desembocar Doença, dificuldade, dor e sofrimento no meu corpo físico. Então, o, qualquer planta, né, não só o alcaçuz, sempre que a gente usa remédio, sempre que a gente usa cápsula disso, comprimido daquilo, é, não sei o que, ou né, qualquer coisa para você conseguir resolver problemas no corpo físico, você pode, desde que você não, não faça aquilo querendo tratar a causa. Remédio trata sintoma. Remédio remedia, remédio não trata a causa. Se você quiser tratar a causa enquanto você usa remédio, pode. Você vai estar tratando a causa profunda, energética, que é onde sai né, o nascedor da doença, da dificuldade. Mas também tratando com remédio, usando remédio, você não vai estar sofrendo dos sintomas desse desequilíbrio aqui. Então tudo bem se usar remédio, desde que você não esteja se tapeando, né, tomando remédio, achando que está tratando a causa. Para usar os dois em harmonia e em sintonia, você precisa combinar, né? Você precisa, para tratar a causa verdadeira do desequilíbrio da doença, usar aquilo né, que vai ter profundidade para agir no emocional, no mental e no espiritual, para gerar o equilíbrio né? e ter o benefício que você deseja aqui no corpo físico. O que, que o Alcaçuz faz né, em relação a isso? O Alcaçuz ajuda a trabalhar o nosso campo mental, não só ele atua em todos os chakras, equilibrando todos os chakras, permitindo que a energia de equilíbrio vá para todos eles que precisam, como também ele tem a própria energia dele. O ele é um condutor. O condutor na fita energética que condutor conduz? O que o condutor faz, Vaguinho? Conduz? Eu já falei, né? Estraguei a surpresa. Então, quando a gente usa um condutor... Boca grande, né? Quando a gente vai usar um condutor no, no composto energético o condutor ele pega a energia dos vegetais puros e conduz para os chakras em desequilíbrio. E, além disso, ele tem a energia dele própria, né, que é a de trabalhar no campo da memória, o campo mental, que nem eu estava explicando antes da resposta aqui para o Vaguinho, da pergunta que eu fiz. Então, quando o alcaçuz atua em todos os chakras, a gente consegue equilibrar de uma maneira mais abrangente os nossos sentimentos, pensamentos e emoções, equilibrando os nossos comportamentos, gerando bons hábitos e assim gerando saúde no nosso corpo físico, na nossa vida. Então, quando a, a pessoa usa apenas a parte química da planta, beleza, ela pode. Mas quando ela usa a parte energética também, né, ela consegue extrair todo o máximo, todo o potencial das plantas, beleza? O que, que o, o alcaçuz faz? Né? O que, que o alcaçuz tem de energia própria, além desse mental? Ele fixa o conhecimento, ele ajuda a memorizar o aprendizado e guardá-lo na memória, ele cria uma nova atitude na vida, ele ajuda a gente a ter boa percepção e entendimento de tudo o que é novo e ajuda a gente a assimilar bem as mudanças que ocorrem nas nossas vidas. Então, quando eu incluo as, o Alcaçuz, está querendo sair açafrão na minha boca, quando eu incluo Alcaçuz na minha rotina, no meu dia a dia, na minha vida, eu consigo ter essa energia é disponível para mim. Então, como que eu faço para incluir o alcaçuz na minha vida? né? Eu posso fazer, por exemplo, na forma de chá. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo que, o link daquele vídeo meu que eu ensino a fazer o chá de hortelã para enxaqueca. Então, de novo, o Vaguinho vai pegar aqui na. Vaguinho, dá um grito aí, povo. Acho que é um espírito. Oi. <risos> é, um, é um espírito encarnado, né? não deixa de ser espírito. Para você conseguir incluir o alcaçuz na sua rotina, é só você fazer, seguir aquele passo a passo do chá de hortelã, só que ao invés de usar hortelã, você usa alcaçuz. Ele não tem um gosto tão predominante, né? não tem um gosto tão forte, e também para a fita energética você não precisa uh, usar, né? não precisa de mais planta para ter mais resultado. Ah, eu vou fazer um chá de uma carreta de alcaçuz e daí eu vou ter memória impecável. Não, uma plantinha, uma pitadinha, né? uma, uma unidade universal tibetana, medida universal tibetana, isso aqui, ó. uma pitadinha, de alcaçuz, você nem vai ver. Ó, tá vendo aqui? Então, ó, tem alcaçuz aqui no meu dedo, você nem tá vendo. Você pode fazer chá dessa pitada. Não vou dar tempo de você focar. <risos> Uma coisa que você pode fazer é o chá do alcaçuz ou sachê, né? Mas o chá eu te recomendo, porque daí você para, centra, você, você consegue ingerir né, aquela energia, para quem, ainda mais agora que tá com, com frentes frias passando por aí, pelo Brasil, então a gente consegue não só esquentar a mão, esquentar, o corpo com um chazinho mais morninho ali, seguindo passo a passo do chá de hortelã, como também se consegue ancorar a energia do alcaçuz, né, na sua rotina, no seu dia a dia e trazer, fixar de uma maneira mais abrangente, mais completa, todo e qualquer conhecimento. Quero te lembrar que para você ter o efeito completo de um tratamento fitoenergético, você precisa estudar a fitoenergética que nem o Bruno ensina aqui no livro de fitoenergética, né? Essa aqui é a edição comemorativa de 15 anos, de 2020, quando a fitoenergética completou 15 anos. Então, o link para você conseguir adquirir esse livro, conseguir montar seus compostos, melhorar sua memória, aquilo que tira boa memória, é só você seguir né, aquilo, aquilo que a gente ensina aqui no livro, que o Bruno descreve muito bem, uh, clicando no link aqui na descrição e adquirindo o seu, tá bem? Aqui quem falou foi o Luiz Mourão, um beijo no seu coração, faz o chá de Alcaçuz e me fala depois se você adquirir boa memória ou não, tá bom? Beijo e até a próxima.